Fizeram um experimento onde 12 bebês morreram. E talvez a mesma coisa que fizeram com estes bebês é o que pode estar matando o seu relacionamento, e você nem sabe. Olá, meu nome é Polose, sou especialista em hábitos de sucesso. Eu estou desvendando os segredos da mente para você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da vida, conquistando a vida plena que, de fato, você merece. Isso que eu falei no início do vídeo é trágico, porém é real. E por que eu vou contar essa história para você? Porque a mesma coisa que aconteceu com os bebês, pode ser que esteja matando o seu relacionamento, você não está percebendo isso. Fizeram um experimento em 1944, uma pesquisa chamada A Ausência das Emoções nos Bebês. Colocaram 40 bebês em uma casa, separaram na metade 20 de cada lado, e desse lado aqui, os bebês recebiam carinho, toque o sorriso o abraço e já os bebês desse lado eles recebiam o toque o mínimo necessário a comida trocava a fralda mas não recebiam um sorriso não recebiam um carinho um toque um acolhimento eles eram simplesmente largados recebendo só o básico quatro meses desse experimento ele foi interrompido porque metade dos bebês desse lado que não recebi o toque morreram e por que eu tô te falando isso porque a ausência do toque pode estar matando o seu relacionamento ou se não vai matar e aí você percebe a pessoa ela não morre só que vai morrendo a autoestima a ausência do toque no relacionamento a autoestima vai morrendo o carinho a paixão o desejo e aí quando você percebe o relacionamento ficou morno ficou um relacionamento de amizade às vezes Sabe? onde eles estão vivendo dentro do mesmo lar porque se tornou conveniente ou por causa de filho ou porque por causa de dinheiro ou status ou o que as pessoas vão dizer se a gente se separar isso tudo por causa da ausência do toque e se você não quer que seu relacionamento morra ou fique na média como a maioria dos relacionamentos o que, que você vai fazer a partir de agora tocar o toque produz o citocina, que que é a química do amor as emoções existe no toque uma comunicação que você passa para outra pessoa a forma como a outra pessoa se sente através do toque eu estava uma vez num restaurante numa confraternização depois de um treinamento que eu participei e eu vi que tinha um casal ali que era referência em relacionamento eu comecei a olhar e reparar o que eles faziam para ser referência para ter um relacionamento tão bom independente do tempo não existe isso aí ah, é porque é casado novo um ano 15 anos 20 anos não eles já tinham muitos anos de relacionamento e eu comecei a perceber o que eles faziam ali na mesa aí eu vi que um tocava o outro enquanto eles estavam comendo conversando eles colocavam apoiava a perna um no outro passava a mão por trás, passava a mão na nuca. E eu entendi que os relacionamentos que são acima da média, as pessoas fazem coisas que a média não faz. E quando eu comecei a buscar mudanças para o meu relacionamento, porque... Eu nem sempre fui uma referência. Meu relacionamento foi durante muitos anos um, re um relacionamento na média, frio, sabe? De ofensas. Mas depois, 18 anos, eu tenho 18 anos com a minha esposa, a Andressa Polozzi, 14 de casado, mais 4 de namoro. E agora eu vivo a melhor fase do meu relacionamento. Como é que isso é possível? Inclusive na minha vida sexual. E eu comecei a aplicar isso que eu fui aprendendo, o que eu via dos casais que tinham sucesso no relacionamento. E eu comecei também a melhorar o toque. Então, quando eu tava no carro, dirigindo, indo para algum lugar, colocava a mão na coxa, a mão na nuca, fazia carinho. E esse toque foi revivendo, é o contrário do processo de morrer. É reviver através do toque. Então, o que você pode fazer a partir de agora? Essa é uma dica, é uma ação para que você tenha resultado. Você precisa colocar aquilo que você aprende em prática. Não adianta só saber. Saber não faz diferença. O que faz diferença é agir. É isso que traz resultado. Como é que você vai fazer então? Igual esses exemplos que eu dei? Você tá ali na cozinha, de repente tá o seu parceiro, sua parceira fazendo algo na cozinha, fazendo uma comida. Vai lá, encosta na pessoa, abraça por trás, faz um carinho no cabelo. No carro, você tá, poxa, você já tá no carro, não tá fazendo nada, tá dirigindo, tá indo para algum lugar. Pô, coloca dá a mão para essa pessoa. Você não tá precisando mais trocar a marcha, já tá na, na pista, por exemplo. Ah, dá a mão. Enquanto você tá com a mão dada, passa, acaricia o dedo assim da pessoa. Ó. Não é só dar a mão, é acariciar a pessoa. Tem que se sentir acariciada. Coloca a mão na nuca. Tá num restaurante, se você tá sentado de frente, poxa, tá conversando. Pega, faz assim com a mão. Pega a mão da pessoa. E pode ser que ela ache estranho, porque não tá acostumado mais com isso. Mas faz você a diferença, porque você vai receber de volta depois, vai gerar reciprocidade. A pessoa vai querer dar de volta aquilo que você está fazendo por ela. Aí pega, estica a mão, ela dá a mão, pô, passa, coloca aqui a mão por cima, faz carinho na mão da pessoa, tá deitada com ela no sofá, passa a mão no rosto, esse toque... Vai fazer total diferença no seu relacionamento. Você pode começar agora a fazer isso. E agora vem sempre o que mais você pode fazer. Porque as pessoas comuns que estão na média, elas fazem aquilo que é básico. Não, além de você já fazer o que é diferente, o toque você vai fazer uma mais. Que vai melhorar ainda mais o seu relacionamento. Eu já te falei do poder que o toque tem. Então o que você vai fazer? Antes de dormir, ou assim que o seu parceiro, sua parceira chegar do trabalho, você vai fazer uma massagem. É Uma massagem, dois, três minutos. São dois ou três minutos minutos, apenas, que vai mudar completamente o seu relacionamento. Você não precisa fazer todo dia. O toque sim. Agora, a massagem, poxa, tá ali deitado, chegou do trabalho, tá no sofá, vai lá, começa a massagear o trapézio dessa pessoa e apertando com o dedo em volta da coluna vertebral, massageando, apertando, e pode ser nas costas, pode ser o braço, o cabelo, assim, a, a, o couro o cabeludo, você fazendo isso. Então, são todos os movimentos que traz esse toque e vários benefícios que você pode pesquisar aí sobre... A ciência da massagem diminui o cortisol, o estresse, aumenta a ocitocina, a química do amor. Então são vários benefícios que a massagem traz para esse relacionamento. Então, você está me assistindo? Marca para fazer essa massagem hoje. Não fica esperando a pessoa fazer, não. Vai gerar reciprocidade. Faz você. Ah, pô, essa pessoa não merece. Faz você. Faz essa pessoa se sentir amada, porque depois ela vai querer retribuir esse carinho e esse amor que você está dando para ela. Se você gostou desse vídeo, dá um like para saber que, de alguma forma, eu estou agregando valor para sua vida com esse conteúdo. Está fazendo melhorar o seu relacionamento. E aproveita e já se inscreve no meu canal. Clica aí em inscrever-se. e aqui Ativa o sininho porque toda vez que eu mandar um conteúdo desvendando os segredos da mente para que você venha a ter sucesso você vai receber uma notificação então clique em inscrever-se e ativa o sininho é muito importante você ativar o sininho também para finalizar me segue no instagram também entra lá polozzi underline oficial no instagram eu posto meu dia a dia faço enquetes mostro a minha família andressa os meus filhos como é o meu dia a dia eu mostro eu aplicando também essas técnicas que eu ensino nos meus vídeos vai ser ótimo ter você com a gente acompanhando a nossa vida, a nossa história e eu vou poder agregar mais valor ainda para você. Então entra lá no meu perfil Polose Underline Oficial e me segue. Então é isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo onde eu vou continuar desvendando segredos da mente para que você conquiste sucesso e tenha uma vida plena.